Seja bem-vindo a mais um jogo aqui do Teta Arena Se você também é iniciante e ainda não sabe como é que funciona esse jogo, eu vou lhe explicar, beleza? Eu vou começar apresentando aqui os jogadores, galera, beleza? Esse aqui eu uso muito ele, eu gosto muito dele, o Raidon Galera, o Venka ele é muito bom pra atirar, mas ele é muito lento, então eu não recomendo pra quem quer agilidade Na minha opinião, o Cluster ele é muito bom, tipo, porque tem um poder dele que você segura o botão e ele atira várias vezes, entendeu? Essas são as duas arenas pra iniciantes Inclusive eu prefiro a solo, galera, que ela é muito boa pra você subir ponto uma dica que eu dou é que você f... convide os seus amigos, beleza? Mano, porque é o seguinte, se você for jogar em dupla nesse jogo aqui com pessoas que você não conhece, você vai morrer muito rápido, entendeu? Porque na minha opinião tem muito lubizinho que eu fico PUNTO! Quando eu pego um lube no jogo, meu amigo que não sabe jogar Mano, dá vontade de você, foda-se Seguinte, galera, ó, vamos ter que quebrar essas caixinhas de presentes aqui, ó Que é pra gente é, ativar as skins, beleza? O auxílio que tem um cara ali Ó, o segredo desse jogo aqui, galera, é bem simples, é bem, frá, bem prático Você tem apenas que sobreviver Sobreviver o máximo de tempo possível que você puder ficar no jogo é, E os, os segredos eu vou contar no final do vídeo Porém, o que você tem que fazer? Tem que destruir essas caixinhas, ó esse, esse boneco aqui, o bom dele é que tipo 3 tiros você destrói a caixa Algumas caixas são com 4, porém você vê em cima da caixa é a quantidade de life que tem em cima da caixa Se for de 2 mil life, tipo 4 tiros é no instante que você destrói a caixa E outra galera, ó, eu procuro sempre ficar aqui entre a safe, ó, tá vendo, ó Tá vindo, ó, vindo ali, ó, ali atrás o vermelho, esse vermelho tá querendo... Se esse vermelho encostar em você você perde vida, beleza, ó Ó, oh, ó, oh, eu já comecei a perder, ó oh. Ó, oh, quando aparece esse olhozinho aí, galera Porque tem alguém já mirando em você E aí, morri, ó oh. Galera, um dos cinco segredos é você já ativar as suas skins, galera Porque aí você já vai ficar logo equipado, beleza? Como eu morri em décimo, eu já perdi 16 pontos Ou menos 16 pontos, beleza? Nunca pode morrer entre 10, entre 11 e o 12, galera Se você morrer entre o 10, o 9, o 8, o 7, o 6 Você perde ponto Do 5 pra baixo, você já começa a ganhar a pontuação, tá ligado? Então, tipo assim, o melhor é você morrer entre o terceiro e o segundo lugar Que você ganha a pontuação muito... Muito boa galera, aqui é a ação de destruição Das skins galera, de cada jogador No caso, cada jogador tem as suas skins específicas, beleza? E a ação de poder. Vamos pra mais um. E agora é o seguinte, galera. O que acontece? A gente vai tentar ficar em terceiro lugar, pelo menos. Porque é muito difícil quando o, o círculo tá se fechando, a safe vem se fechando. Mano, você não consegue é, controlar o nervosismo. Porque, tipo, se você ganhar, você ganha muito ponto. E só lembrando, galera, é que você tá jogando pra ganhar, entendeu? Se você ganhar, você ganha dinheiro. Então, ninguém vai brincar com o seu dinheiro, né? E se você perder, galera, tudo que você ganhou vai diminuindo, beleza? Galera, segunda estrada estratégia que eu vou revelar aqui para vocês ó, é o seguinte eu procuro ficar sempre aqui ó perto do muro Correndo, correndo, porque tipo aqui em cima, como vocês estão vendo, tem 12 pessoas, tá vendo? Eu só, tipo, eu só vou mesmo pro meio da batalha mesmo, tipo quando já tem 7 pessoas, é, 6 pessoas No máximo, no máximo eu só assim, saio mesmo, eu fico sempre aqui ó, nesses matinhos Que quando você fica nesses matinhos aqui ó, você fica invisível, pra galera que não sabe, você fica invisível, tá galera? E aí ó, tipo, já tá diminuindo lá em cima, ó, já tá com 10 ó, e a save tá se fechando e a minha, a minha dica, galera, é essa, ó, fica só entre aqui, ó, entre a safe e se escondendo, se escondendo, até chegar a batalha final. Quando chegar, ó, 8, diminuiu mais um, já diminuiu mais um. Enquanto isso, a gente tá aqui, ó, segurando, fica aqui na safe, a safe vindo, vai andando, vai andando, porque é o seguinte, ó, quanto mais tempo você passar no jogo... Você vai atirando, ó, vai chegando nesses matinhos, você vai atirando que é pra ver se não tem alguém escondido Porque se tiver alguém escondido, galera, eles podem atirar em você e aí já sabe, né, babassu Uau! Ó, vem um ali, ó, vem um ali, ó, ó, tá vendo, ó, você atira pra ele voltar Se ele não voltar, galera, ó, ó, voltou, voltou, ó, você segue, foge, foge, foge Como vocês podem ver, teve um bugzinho, ó, tá tendo um bugzinho nesse jogo aí, mano O mais ruim desse jogo é que ainda tá tendo alguns bugs, entendeu? Ó, já tive as minhas três skins e, ó, continua correndo, continua correndo, já estamos sete. Eu não quero morrer em sétimo nem em sexto, pelo menos em cinco, terceiro Porque aí, gente, a gente vai poder é, ganhar pontos, tá ligado? Ó, se liga lá, tá em sétimo, tá em sétimo Vamos ficar aqui mais um pedacinho, esperar se mais alguém morre Porque aí já é melhor pra gente Eu não quero morrer em sétimo nem em sexto Porque do quinto pra baixo é que a gente começa a ganhar alguma pontuação, beleza? Ó, se liga aí, ó Continua aqui, ó, continua Enquanto a tá safe não ativar, ó, tá em três, tá andando tá começando a andar agora a safe, ó Ó, se liga, ó Andou Espera, galera, ó, espera. O, o segredo desse jogo aqui é você não se aperrear, é você não, não ficar desesperado, se manter tranquilo, ó. E esperar no tempo certo você caminhar, ó. Começou a andar e tu anda, ó. Ó, andando e procurando, procurando esses matinhos pra se esconder, ó. Esse presentezão aí, galera. Eita, agora lascou. Eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, tô em quinto, tô em quinto. Eita, eita, eita. Ó, eita, uh, uh, uh, em... o, o, Morre, morre, morre, morre, mata, mata, mata, mata, mata. Eita. Eita, que o negócio agora se fechou Opa, tô em quarto, ó, galera, ó Ó, se liga, se liga, se liga aí, ó Presta atenção, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, usa esse skin Ei, morri, ó Ó, galera, como vocês viram, né Quando chega na ceifa na final, ó Tipo, é tudo muito rápido, ó. Em quarto lugar, eu cheguei em quarto lugar Galera, mais uma dica aí, ó Como eu cheguei em quarto lugar, eu não perdi Eu ganhei, ó, mais 11 pontos, tá vendo? Pra você entender melhor esse jogo, galera Tipo, você tem que entender que é um jogo de resistência Quanto mais tempo você passa no jogo Você vai ter mais oportunidade de ganhar Vai avançando nos níveis, beleza, galera? Agora sim, vamos pra mais uma, galera Vamos tentar chegar no final agora, beleza? Eu vou tentar chegar entre o terceiro e... Ou o segundo lugar, porém Não depende de mim, depende muito do jogo E vamos ver o que vai dar aí, beleza? Ó, vamos primeiro ativar nossas skins aqui, galera Ó, ativar as skins Porque sem as... Eu prefiro ativar as skins porque, tipo, você já ficou Ó, tem o cara ali, ó Quando tiver vindo, galera, você corre Você corre, deixa esses cabeça de, de gibóia pra lá Porque senão você se lasca, Beleza? Tipo, tem a, ó, viu? Ó, morreu primeiro, morreu primeiro, estamos em 11 É, meu filho, ó, vamos tentar se esconder aqui, ó Vai se escondendo, galera, vai se escondendo Esse é o segredo, é um dos principais segredos de você chegar na final, entendeu? Vai se escondendo Ah, a galera vai dizer, ah, é um, um Zé Doidinho, fica só se escondendo Ó, meu filho, os Zé Doidinhos estão che chegando aí, ó, ganhando muito dinheiro no meio do mundo Mas por quê? São os Zé Doidinhos, entendeu? Vão ficando aí escondidos até chegar Eu, eu fico escondido, galera, até eu chegar no quinto eu fico escondido até eu chegar no segundo, se possível se, se permitir, né? Porque como vocês estão vendo, ó A safe se fecha muito rápido, galera Ó, tá ficando vermelho aqui, ó 3, 2, 1 A safe tá fechando, ó Lá vem a, a safe E eu tô aqui escondido, ó Tô escondido ainda Só sal da safe... Eu só salo aqui, ó Desse matinho, galera Que eu fico invisível Quando a safe chega bem pertinho, ó Tipo, eu já vou ó, procurando outro lugar pra ficar E é isso Até o final Já estamos em 9 Eu não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer em 8 ó Ó, tem um cara ali agora Pera aí Vou sair daqui de... Ó, mata ele aí, mata ele aí Eita, vai O negócio apertou aqui, ó Apertou pra mim, apertou pra mim Eita, eita, eita, eita Ó, tô perdendo vida, tô perdendo vida ó, Se ficar na... Ó, se ficar aí morre, galera, ó Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai Sai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí morri já era, vira aí, galera, ó É muito rápido, mano, você tem que ir se escondendo O máximo, vamos morrer em sétimo lugar, vamos ver aqui Ó, eu fiquei. Ó, perdi só dois pontos, ó Porque eu fiquei em sétimo, entendeu? O segredo é esse, galera, o segredo é esse Não tem outro segredo E aí, ó, diminui aí dois pontos Eu tava em 110, diminui dois pontinhos E vamos pra outra aqui, vamos pra mais uma Ó, só lembrando, galera, que quanto mais você se esconder Mais você vai até a final Esse é o segredo, beleza? Esse é um segredo que, tipo, você vai muito longe nesse jogo só lembrando que o jogo tá pagando muito bem, galera, então vale a pena baixar, vale a pena muito mesmo Você aí, ó, é... baixar esse jogo pra jogar E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês baixarem esse jogo e me ajudar aí, beleza, galera? Que quando vocês baixem pelo meu link aí eu ganho três... três beleza? É... do jogo, é isso Vamos pro, pro jogo aqui de novo, aí, ó, vamos se escondendo, ó Eu procuro sempre ficar sempre nos matinhos, como já falei pra você, ó Sempre escondido, sempre escondido, galera, ó Já vou ativar, ó Ó, começou a piscar ali, ó Já ativa a minha skin, ó vai, vai, vai, vai, vai, mata, mata, mata, mata Mano, é muito difícil controlar esse negócio Esse laser, velho É muito difícil controlar ele tá eita, eita, eita Vai, vai, sai, sai, sai, daí, sai daí, sai daí, sai daí Galera, se você tá gostando das dicas, ó Já se inscreve aí no canal Deixa o seu like, beleza? Eu vou estar trazendo um vídeo por dia Ai, morri, já era, já era, já era Lembra que eu falei que se eu morresse em 12 No 12, ó, ó, vou perder muito, galera Ó, Perdi 28, 28 pontos, entendeu? Então, tipo assim, procure não morrer com 12 Com 11, com 10, com... Mano, é abaixo dos 5 Porque aí você não perde, você ganha Ganha pouquinho, mas ganha, beleza? E galera, se você gostou das dicas, já sabe, né? Deixa o seu like aí, ó Se inscreve no canal Comenta aí embaixo quais as suas dúvidas Nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo E é isso, quem quiser me seguir Nas redes sociais, eu vou deixar aí embaixo também o link Tamo junto, quem quiser se inscrever lá no meu Outro canal, canal de vlog, eu vou deixar O link aí embaixo também, é nóis, tamo junto, valeu E até o próximo Treta Arena Opa, Treta Arena, é nóis, tamo junto Valeu, cachorreira de de de sai daí Sai daí, sai daí, morreu Valeu, fui